Nesta aula você irá aprender o passo a passo para a fabricação de chinelo personalizado utilizando a máquina de corte. O primeiro passo para fazer chinelo personalizado utilizando a máquina de corte é colocar o tecido poliéster na borracha, ou seja, tratar a borracha para, para ela que ela possa receber a personalização do chinelo. Okay? E nesse primeiro passo você vai precisar da, do solado da borracha que pode ser o solado EVA ou SBR ou PVC vai precisar também do termocolante que é a cola para aderir o tecido no na borracha e vai precisar também do tecido elanca 100% poliéster você vai tratar a sua borracha para receber o chinelo personalizado então você vai colocar o termocolante em cima da borracha, por cima do termocolante você vai colocar o tecido elanca 100% poliéster vai levá-lo para a sua prensa térmica a uma temperatura de 200 graus durante 20 segundos para aderir bem o tecido na borracha para que ela não venha se soltar porque você vai colocar o tecido primeiramente na borracha veja a temperatura e o tempo de 200 graus a 20 segundos porque você vai colocar o tecido antes de, de personalizar o, antes de cortar a borracha Por que é, você fazendo isso, você vai otimizar seu tempo e a própria faca da máquina de corte irá fazer o acabamento do tecido ao redor do solado já cortado. Vai retirar é, essa borracha já com o tecido colado da prensa térmica. Esse está colado. Pronto, vai deixar esfriar aí por volta de 5 a 10 minutos. Certo? e vai levar para o corte, que é o nosso segundo passo você vai cortar a sola com o tecido vai colocar a faca se você tiver uma faca, com... vai colocar a faca na sua máquina e vai é, é, pressionar a sua máquina se ela for manual como a minha, você vai fazer de forma manual ou se for automática, você vai é, apenas clicar no botão vai cortar, prestar atenção nos arrozinhos, cara, para que eles fiquem de forma horizontal na, na, na borracha, certo? Não de forma vertical, que de forma vertical é errada, né? eles têm que estar de forma horizontal na borracha, e pronto, seu chinelo já está com o tecido acabado, agora você vai colocar o papel transfer, o papel transfer, você corta o papel transfer já sublimado, e essa, você vai fazer a sua arte no draw como eu vou explicar na aula anterior e vai cortar para fazer a sublimação com o um papel já colar, cortado você vai levá-lo para, para a prensa e estampar o seu chinelo que é o nosso quarto passo você vai regular a pressão da sua máquina e agora você vai colocar o texto o, papel trânsito em cima da sua sola já com tecido certo tome cuidado para a sangria do da arte para com essa para você evitar de cortar a arte e perder os esse, esse seu material então tome cuidado por isso o gabarito deve ser um pouco maior do que é, a sola do chinelo então você vai utilizar a sangria no coreodral, que é aquela parte vermelha ajuste bem com cuidado para você não cortar a arte. Atenção no ajuste para não cortar a arte. Vai levar para a sua prensa térmica. Depois de ajustar, ajustado, leva o par para a sua prensa térmica. Com cuidado. E estante o pode utilizar o teflon, mas pode fazer essa parte sem o teflon. E você vai levar a uma temperatura de 200 graus a 20 segundos. A parte de, de estampa do, do papel trânser para o solar, você pode utilizar sem o teflon. O teflon ele só é utilizado de forma única e exclusiva no, na parte da película. vai estar sublimado de forma profissional, cores vivas e... e... Uhum. Quinto passo o acabamento com películo. Aqui você vai, vai requerer de você uma atenção. Você vai colar a pressão. Vai colocar o seu chinelo na prensa térmica. Colocar o termocolante por cima do, da, do chinelo já personalizado e com o tecido levar para a prensa, colocar o teflon e fechar a prensa esse processo é, a 7, é dura 7 segundos a 170 graus e ao tirar aqui tem um cuidado especial, você vai usar alguma, algum material como espada pode ser um solado de chinelo como eu estou utilizando ou pode ser também um pedaço de papelão vai flexionar ele sobre o teflon e o, papo, e o chinelo virar o teflon e tirar o excesso da película, como estou fazendo, tudo com devido cuidado para ficar com acabamento impecável, Tirou. é claro que só tirando as ebabas não vai deixar o acabamento, o acabamento perfeito, mas ainda tem um, um, uma sacada que eu vou dar no final deste passo. Você revira de novo o teflon, passa novamente a sua espátula, Pode ser um chinelo, consolado que você não utilizará mais o com, com papelão. Passa nos dois pés, isso de cima para baixo e de baixo para cima e tira com cuidado o teflon para não retirar a película e não tirar o, o tecido do chinelo. Tira, se agarrar você volta, espera mais um tempo e tira o chinelo. Tira o teflon. Tirado o teflon vai ter repartas ainda no chinelo. Olha o acabamento comprido, que lindo. Você vai tirar agora essa rebarba, esse excesso do termocolante, e para tirar todo o excesso você vai passar ele na, na sua prensa térmica. Ali o calor e a temperatura vai tirar esse excesso do termocolante na sua borda do chinelo e vai dar um acabamento perfeito para o seu chinelo. Certo? faz esse acabamento com a própria prensa térmica em instantes você faz esse acabamento feito o acabamento, olha que lindo chinelo, com brilho, profissional cores vivas, agora é colocar a tira que é o processo mais fácil você vai utilizar no meu caso aqui o colocador de tira de slipper você pode usar e vai colocar, esse é um processo que não dura mais que 30 segundos depois para a prática Cuidado para você não colocar a tira de forma contrária, ajuste, faça qualquer ajuste que for necessário após colocar nos três buracos do, do chinelo, pronto, o seu chinelo está pronto personalizado com a tira e pronto para ser vendido.